Você já imaginou fazer isso na massa de pastel? Numa frigideira coloca um pouquinho de óleo, deixa esquentar bem Compre aqueles pastelzinhos, isso aí custa dois reais Aí você frita bem ele dos dois lados, toma cuidado para não se queimar Viu galera? Porque é muito perigoso trabalhar com óleo Mas aí você dá uma fritadinha dos dois lados aí ó A massa de pastel, aquela pequena Não precisa ser da grande não mas se você preferir da grande também vai ser bom né aqui você vai fazer algo legal que as crianças amam quem você visitar também vai gostar e aí nós podemos ver né, tem vários aí ó vou fazer um pouquinho aqui vai dando like aí no canal também dá seus comentários se está gostando também dos vídeos do canal aí que vai ser muito bom agora tanto que deu, vamos rechear os nossos pastéis né, aí da sua preferência, Vou colocar um pouquinho de presunto aqui, triturei né, pra... tem 100 gramas de cada aqui, triturei para dar mais recheio, um pouquinho de mussarela e tomate, você pode colocar orégano, pode colocar também o recheio que você tiver em casa né, e aí depois de pronto você coloca no forno 200 graus só para dar uma derretida no queijo eu fiz o de com tomate e também fiz sem tomate né muitas pessoas também não gostam de tomate faltou orégano mas olha como ficou galera isso aqui é muito bom, dá comer. eu e minha esposa comemos tudo estava <risos> lá no prato, lá, nós comemos tudo muito bom isso aqui viu? imagina a criançada, vai gostar muito esse foi de queijo mussarela e tomate e o outro eu coloquei só queijo e mussarela né e um pouco de ketchup e aí você vão experimentar mas dá um like aí se gostou comenta nosso canal isso vai ajudar bastante ao youtube e aí recomendar nosso vídeo para outras pessoas viu? um abraço tchau tchau